Como aumentar o seu pênis em até 10 centímetros Fala galera do canal Alfa Sem Limites tudo bem com vocês e hoje pessoal vim trazer um exercício para você de como você pode aumentar o seu pênis em casa sozinho em até 10 centímetros, pessoal. Então, se você gostou da ideia, já vai curtindo, pessoal, esse vídeo e se inscrevendo no canal, porque tá saindo vídeo toda semana, galera. E vocês que estão acompanhando aí, eu quero agradecer vocês e vamos logo para o conteúdo. Vamos lá, galera. E para o exercício de hoje, pessoal, eu vou estar ilustrando com essa colher aqui, tá? Como se fossem é, o pênis de, do homem e tudo mais E pessoal, o exercício é o seguinte Vocês vão é, ou enrolar uma toalha no, é, molhada no seu pênis, tá pessoal? Ou vocês, vão, é, ou vocês vão molhar ele com uma água quente, pessoal para assim o músculo ficar mais é, relaxado, pessoal, com uma água quente E eu vou ilustrar aqui para vocês, pessoal, que o exercício é é o mesmo com o OK, tá, galera? Vocês vão na base do pênis aqui no começo, vocês vão apertar, apertar firme, tá, pessoal? E é, próximo à cabeça do pênis, vocês vão apertar também, pessoal. E isso vocês vão fazer é, leves, leves movimentos assim, pessoal, para pro pro sangue ficar aqui, tá, pessoal? Então porque aí você vai fazer o seu pênis dilatar, galera. E vocês façam isso por no mínimo 20 minutos, pessoal, todos os dias, que eu garanto para vocês que vocês vão notar um, uma diferença, pessoal. Eu, quando estava procurando algo para aumentar o tamanho do meu pênis, eu fiz esse exercício, eu consegui aumentar a cinta, pessoal. É, não era ainda o resultado que eu queria, mas eu consegui, eu, eu vi que era verdade fazendo exercício todos os dias mas se você fazer isso só uma vez, galera, é, não vai adiantar porque só uma vez o seu pênis não vai acostumar, mas se você fazer isso todos os dias você vai notar que ele vai começar a dilatar, tá pessoal? depois que eu fiz esse, esses exercícios, pessoal, eu conheci o método bem dotado que também tem esse exercício e também tem muitos outros pessoal que lá eu aprendi como é, usar as ervas e tudo mais pessoal para e cerca de mais de 30 vídeos lá explicando como aumentar de fato o tamanho do pênis pessoal então vocês sabem que eu, de eu sempre deixo o link aqui na descrição do método bem dotado para vocês tá pessoal que é um método muito essencial para quem quer aumentar o tamanho do pênis pessoal mas fazem isso façam isso durante duas três semanas pessoal e depois vocês voltam nesse voltam nesse vídeo e comentam qual que foi os resultados de vocês tá ok pessoal mas se você já quer algo mais rápido aí eu vou deixar o um método bem dotado aqui na descrição para vocês conhecerem tá pessoal lá vai ter um vídeo explicando tudo então revisando como é que é o exercício pessoal vocês vão é, prender a base do seu pênis e próximo à cabeça, pessoal. Vocês vão fazer o um movimento puxando, pessoal. Para assim o, o sangue ficar compresso aqui e o seu pênis ir dilatando, pessoal. Então, façam esse exercício aí e depois comentam esse vídeo, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado todos vocês com esse vídeo. Se inscrevam no canal e tamo junto!